Você gosta de batata rústica? Se eu disser pra você que eu tenho uma receita de batata rústica mais fácil e gostosa de toda a internet, você né, acredita? Não tá acreditando não? Vem comigo então que eu te ensino a fazer essa delícia e ainda te ensino a fazer um molho especial pra acompanhar. Olá meus lindos, tão empolgados pra receita dessa semana? Eu tô, porque eu vou ensinar pra vocês, como eu falei, como faz uma batata rústica deliciosa e um molinho picante pra acompanhar, que é dos deuses. Então, vamos para os ingredientes. 5 batatas médias, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de alecrim, 1 colher de chá de páprica, 1 um quarto de colher de chá de páprica picante, 2 colheres de sopa de azeite, pimenta preta a gosto. E a gente vai começar a preparação da receita de hoje pelas batatas. E enquanto elas estão no forno cozinhando, a gente faz o nosso molho. E se você gosta desse tipo de receita, que é fácil e deliciosa, já deixa seu like nesse vídeo. E não esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente tá aqui toda semana sempre trazendo receita gostosa pra você. Agora, vamos pras batatas? Eu tenho aqui, como eu falei, minhas cinco batatas médias. Eu vou usar elas com casca. E como eu vou usar elas com casca, eu já lavei elas muito bem lavadas e ginzei. Isso quer dizer que o quê? Com uma batata, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma murcha sem detergente, tá, gente? Não passa sem detergente na batata, pelo amor de Deus. E esfrego ela bem pra sair todos os resíduos das impurezas. E se você não quiser usar com casca, você pode simplesmente tirar a casca. Também não tem problema nenhum. A sua receita vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou pegar agora uma faquinha e cortar minha batata em metade. Depois eu vou cortar essa metade na metade. Depois cada metade em duas metades. Deu pra entender? Se não deu, vem comigo que eu mostro pra vocês. Nossas batatas já estão aqui todas cortadinhas, eu vou colocar elas na assadeira. É bom uma assadeira antiaderente para ajudar o processo, mas se sua assadeira no fundo de aderente, não tem problema. Se você quiser mais facilidade na hora de limpar, você pode botar uma folha de papel manteiga no fundo. Mas só cuidado, porque você tem que botar mais azeite para ela não grudar nesse papel. Aqui, o importante é, neste momento, tem que ficar uma camada única. Não pode ficar uma batata em cima da outra, porque senão ela não vai formar aquele crocancinho, não dá borda que fica em contato com a assadeira. Com nossas batatas todas aqui, a gente vai colocar o azeite. E aqui, dica detalhe sobre azeite. Gente, para fazer preparações que vão pro fogo ou pro forno, que o azeite vai aquecer, na hora que ele aquece, ele vai desnaturar, ele vai perder uma maior, boa parte das propriedades que ele tem. Então você não precisa, nesse tipo de preparação, aquele seu azeite extra virgem, que é mais gostoso, que é mais tchananã. Você pode usar para esse tipo de preparação um azeite virgem normal, sem problema nenhum. Porque de qualquer forma, na hora que ele aquece, ele vai perder as propriedades. Eu coloco o meu azeite aqui meio que de olho. Agora a pimenta preta. Eu boto mais ou menos um quarto de colher... Um quarto de... É um quarto de colher de chá de pimenta preta. Esse moedor tá querendo me irritar. Aqui nossos outros temperos, eu vou só dar uma misturadinha e espalhar por cima. Agora a gente vem com a mãozinha e mistura tudo. Esfrega bem esses temperos na batata para ela ganhar sabor e ficar gostosa. Agora que nossas batatas estão dispostas na assadeira uma camada única, eu vou só limpar minhas mãozinhas, cobrir isso daqui com papel alumínio, levar pro forno por meia hora coberto com papel alumínio, no forno a 200 graus que já tá pré-aquecendo. Vou deixar eles lá por meia hora. Com meia hora eu tiro o papel alumínio, ligo o grill e deixo mais 15 minutinhos para poder elas gratinarem e ficarem douradinhas e deliciosas. Ah, e se seu forno não tem gri, você pode simplesmente pegar um, uma espátulazinho, um garfinho e virar ao lado das batatas para elas ficarem crocantes dos dois lados. E agora, enquanto nossa batata tá lá no forno, como eu disse, vamos fazer o nosso molho. Uma colher de sopa de páprica picante, duas colheres e meia de sopa de shoyu, uma colher de sopa de vinagre, aqui eu tô usando vinagre de álcool, uma cebola, 400 gramas de molho de tomate, meia xícara de açúcar demerara, pode ser mascarro também. Duas colheres de sopa de azeite. A primeira coisa que a gente vai fazer para esse molho é processar a cebola. Aqui eu tô usando um processador. Se você quiser ela não tiver processador, você pode também ralar ela no ralador. Eu prefiro processar porque eu acho mais prático. Ah, tá, e dá para usar a cebola cortada? Tá, mas assim, é bom cortar ela bem, bem, bem pequenininho. mais fininha que você conseguir pra ela não dar tanta, tanta textura para esse molho. Aumenta que você prefira a textura. Se você prefere a textura, você coloca do jeito que você prefere. Como eu digo sempre, o que? Na sua casa quem manda é você. Então você faz o jeito que você gosta. Então, vamos lá para nossa cebola. Hum. Aqui com a nossa cebola pronta, deixa eu só afastar isso daqui pra facilitar. A gente vai colocar na minha panelinha, eu liguei agora, eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de azeite. Pode botar meio que a olho mesmo. E vamos colocar a nossa cebola aqui dentro. Tira a lâmina, né? É bom! Agora a gente vai cozinhar nossa cebola aqui por uns 5 a 10 minutinhos até ela começar a ficar de leve, levemente caramelizada. Agora que nossa cebola já deu uma dourada inicial, a gente vai colocar aqui o açúcar para ele caramelizar junto com a cebola. açúcar derreteu, a gente vai botar os outros ingredientes, eu tenho aqui o shoyu, eu vou botar junto com o shoyu o vinagre, e a gente vai sempre adicionando e misturando, e eu vou colocar aqui o molho, o molho de tomate eu tenho aqui 400 gramas de molho, se vocês quiserem o que, uma receita deliciosa de molho de tomate, eu já ensinei a fazer aqui, eu já ensinei a fazer aqui no canal, você clica aqui no card que vai aparecer aqui em cima em algum lugar. <risos> que a gente já ensinou a fazer essa receita pra vocês. Vou botar aqui meu molho. E por último vai a páprica. Vamos conversar sobre a páprica. Eu tô usando aqui páprica picante. Como eu disse, essa é a receita de um molho mais amanteigado. Amanteigado. Apimentado. Então, o grau de pimenta vai ser a depender do seu gosto. Por exemplo, com uma colher de sopa de pimenta, que a quantidade que a gente colocou inicialmente é para um bolho bem, bem, bem apimentado. Então o que eu aconselho? Eu aconselho que você vá botando aos pouquinhos, vai experimentando. Quando você achar que tá a seu gosto, você para de adicionar a páprica. Quando você achar que, você achar que cabe mais um pouquinho, você vai botando mais um pouquinho. Se você achar que vai uma colher de sopa e ainda vai mais um pouquinho, você bota mais. Se você achar que não vai nem uma colher de sopa, você bota menos. Então eu vou fazer isso aqui também, eu vou colocando aos pouquinhos e a gente vai experimentando. Agora que já está tudo misturado, não precisa mais mexer. Eu vou deixar aqui com minha tampa, cozinhando por uns 10 a 15 minutos, até esse molho dar uma reduzida. E no meio do caminho eu vou experimentando para ver como. E esse, meus lentes, é a nossa receita de hoje, o nosso molhinho. Eu deixei ele lá cozinhando até ele dar uma leve engrossadinha. No final eu experimentei e achei que ele precisava de um pouquinho mais de papo, então eu acabei usando a quantidade inteira de papo que eu coloquei para vocês na inicial. Mas como eu disse. Isso é pessoal. E no final eu coloquei também um pouquinho de sal, porque eu tava, achei que tava precisando pra ajustar e realçar o sabor. As nossas batatas eu levei pro forno, tirei, só fiz tirar do forno, coloquei elas aqui, como eu disse, na metade do tempo, com mais ou menos 30 minutos, eu tirei o papel alumínio, aumentei um pouquinho a temperatura do forno uns 220 graus e deixei elas lá pra elas ganharem crocância. E aqui estão nossas receitas, agora é uma sugestão, assim, só no final para apresentar o quê? Pegar um queijinho ralado, parmesão... E jogar por cima das nossas batatas deliciosas. Fica aí a ideia. Você pode usar ou não usar, mas acho que merece. E agora vamos pegar nossa batatinha, chuchar ela aqui no molho É uma combinação muito boa. Hum. A páprica, a páprica, a páprica picante, ela tem aquele negócio da pimenta você come e você não sente aquela pimenta forte, mas ao passar do tempo que você vai mastigando, você vai sentindo aquela, aquele sabor surgindo na sua boca, aquela ardênciazinha de leve. Fica muito, muito, muito, muito, muito bom!